a importância de você fazer um trabalho limpando, acessando a sua ancestralidade, você aí está repetindo os insucessos, está repetindo os padrões. Eu estou atraindo novamente uma história muito parecida com aquele relacionamento que foi tumultuado, eu estou no meu emprego indo para o mesmo caminho, eu comecei muito bem, eu estou pendente com dinheiro, né? eu tenho esses altos e tenho muitos baixos, as coisas vão, né eu chego, levanto a bola, faço as coisas certinhas, chega lá no finalzinho, alguém me puxa o tapete ou eu puxo o meu tapete, que na verdade é isso, né você puxa o seu tapete. Os padrões sabotadores, eles eles estão muito ocultos. Eles são muito sábios. Eu vou contar aqui uma passagem do Bhagavad Gita, um livro sagrado. O Bhagavad Gita, pra quem não leu, né, eu acho que a maioria das pessoas não leu, deveria ler esse livro. Ele é um livro que trata em metáforas a, a trajetória de Krishna com o seu fiel escudeiro Arjuna. Então tem um momento ali, ouvinte, bacana essa passagem, eu queria atentar mesmo vocês perceberem isso. Tenta ouvir com outros ouvidos. Se a gente quer mudanças nas nossas vidas, a gente tem que ver as coisas com outros olhos e a gente tem que perceber as coisas com outra pessoa Percepção, alta percepção e ouvir com outros ouvidos. Krishna, em determinado momento dessa jornada, chega para Arjuna e diz para ele, claro que em outras palavras, eu estou aqui resumindo, que ele tem que matar os seus amigos, que ele tem que matar os seus parentes. Gente, claro que é uma... Uma metáfora, uma metáfora forte, inclusive. Quem são esses amigos? Quem são esses parentes? Esses parentes, esses amigos, dá para pensar um pouquinho? né É uma metáfora. São os nossos padrões. A gente tem fatores reativos na nossa mente, é, a gente tem padrões sabotadores, que eles são tão íntimos da gente, eles conhecem todas as nossas artimanhas, conhecem as nossas qualidades e os nossos pontos fracos. Eles são estão tão ligados, estão tão perto da gente que a gente não enxerga. Então eles estão tão íntimos da gente como se eles fossem parentes nossos, como se eles fossem amigos nossos. É muito forte essa passagem do Bhagavad Gita, onde Krishna manda ajuda a Juna matar, matar esses parentes. É um rompimento, é um renascimento que precisa ser feito, é uma morte. Gente, matar padrão não é fácil. Como a gente não está sob a direção de, de alguém, de um avatar como Krishna, é muito importante a gente perceber que esses padrões são muito, muito pouco perceptíveis. A gente não consegue perceber esse padrão. Então, por isso que eu falo na minha música, há ah, de trilhar por trevas para se achar a luz. Esses padrões, eles estão ali, é um espinho que está enfincado em você. Está doendo ali, mas você está fingindo que não está doendo. São coisas, então você coloca a culpa no outro, você fala que os seus relacionamentos não deram certo porque você não trouxe a pessoa certa para você, já passaram 50, né? É, você fala que dinheiro não, não vem na sua mão e vem mil negócios, na hora certa não dá certo, mas aparecem mil oportunidades que você não fecha. É, os empregos, as pessoas começam confiando em você, no seu trabalho, de repente dá uma coisa errada. Você não quer enxergar isso porque a gente, tem, a gente fica. Olha essa palavra que legal, a gente fica cego, S, -E C, E, G, O, cego. Tira o C. Cego contém a palavra ego. O teu ego te deixa cego. Dá pra pensar aí? O teu ego te deixa cego. E você não pensa percebe esses padrões. Você não percebe que você está se sabotando. A constelação familiar, ela traz à tona esses padrões porque você está pagando uma conta que não é sua. Isso é um padrão que está na tua ancestralidade, é uma conta lá do teu bisavô, às vezes. Outro dia eu participei de uma constelação, eu estou sempre junto lá com o pessoal, a gente pegou uma depressão que estava na bisavó. Olha só, a energia, uma energia viva da depressão estava na bisavó. E isso está se arrastando nessa pessoa que a gente constelou. Se ela não tivesse constelado, iria para filha dela, iria pra neta dela, isso continua no campo familiar, é muito importante você perceber isso, eu tô falando de depressão, mas eu tô falando aqui de insucessos profissionais, tô falando de é, outras doenças, eu tô falando de uma coisa chamada relacionamento se você vê que tá tudo dando certinho na tua vida, você encontra uma pessoa e de repente a coisa desanda, gente, abre um pouquinho, não é o outro às vezes é o teu campo que tá contaminado é o teu padrãozinho lá que tá afastando a pessoa tá fazendo você enxergar picuinhas tá fazendo você agir de uma maneira não legal tá afastando o outro de você Ninguém está livre de padrão, sabe por quê? Olha que interessante A gente tem duas maneiras de desenvolver os padrões Essa que eu te falei, está no teu campo ancestral, ok? Avós, bisavôs, tataravôs, vós tá... E a gente tem também as cargas que você desenvolve nessa vida Olha que interessante E não é nessa vida, é desde a sua concepção Se o seu pai estava fazendo amor com a sua mãe E estava pré-ocupado né, dela engravidar E ele não ter recursos para... pronto Essa carga já entra em você se você quando era estava era feto, né? Sua mãe falou: Nossa, como é que eu vou sustentar esse meu filho? Eu tô dando um exemplo da, da questão material, mas tem tem outras. Ou então a sua mãe estava só namorando o seu pai, não sabia se ia ficar com ele. Essa insegurança passa. Segundo sexto que a gente chama. Terceiro sexto, o parto. A maneira como é que você se sentiu bem-vindo. Então todas essas autoestima tá ligado a isso, a necessidade de significância. Gente, aí eu vou perguntar aqui no ar. Alguém tá livre de um padrão desses? Existe alguém que não tenha padrão, que não seja um avatar, não seja um ser? Ce iluminado. E o ser iluminado, ele iluminou essas sombras. Impossível. Então, todos nós precisamos tratar questões de padrão, questões terapêuticas, tendências autossabotadoras.